E aí pessoal, beleza? Fernando Brazero. Hoje eu vou mostrar uma dica para vocês. Me perguntaram se Tua, tuas, as miniaturas dos seus vídeos que eram mais legais. As, tuas intro, as tuas miniaturas antigas eram muito feias, eram meio amadoras tudo mais. O que, que tu fez para melhorar? Pessoal, conheçam o Canva. O Canva ele é um editor uh, grátis também, mas tem as versões pagas. Uh, dá para fazer uh, até introdução de vídeo. A intro do aula Web 3.0 eu fiz aqui Editar vídeo, editar slide, imagem, post para o Instagram E tem muitos recursos, o banner do Brasileiro eu fiz aqui também E tem muitos recursos bacanas Eu vou tentar mostrar para vocês aqui ó. Primeira dica, criem uma conta, vinculem uma conta de Gmail, enfim Grátis, de preferência Para poder usar todos os recursos, pelo menos os recursos free Vocês podem pesquisar direto aqui, ó coisas recomendadas para você Apresentações, redes sociais você Pode ver que ainda há vários modelos prontos, modelos para vídeo, marketing, escritório, enfim, eu vou mostrar os meus designs, o que eu fiz até agora. A gente trabalha com açaí aqui na cidade onde eu moro, né, em Gravataí, Rio Grande do Sul, então eu estou fazendo aqui uns banners, algumas promoções bem bacanas para trabalhar aqui também, muito recurso de açaí aqui é pago, mas eu fiz um, uns meshes aqui, ó, e usei uns recursos para ficar bem bonitinho, ó isso aqui é um bannerzinho para postagem de Instagram, o próprio tamanho dele já é próprio pra isso. Esse aqui é um recurso bem bacana. Aqui está nosso WhatsApp. aqui. Estou <risos> ah, fazendo alguns recursos que eu não sei fazer no PowerPoint, por exemplo, esses letreiros luminosos aqui com neon, as miniaturas, por exemplo, aqui ó do do Rush Royale. Eu estou gostando de fazer as miniaturas do Rush Royale do canal brasileiro. Eu posso botar aqui ó, molduras e colocar aqui ó, as cartas, no caso, né, os personagens, enfim. E dou destaque para um maior. Essas linhas de grade eu deixo um padrãozinho. Eu posso ir copiando de uma para outra, então o modelo permanece. Eu vou adequando de acordo com a cor do, uh, do que eu for colocando. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou, eu vou duplicar, ó, clico nos três pontinhos, eu vou duplicar essa aqui para não estragar o original. Eu vou aqui em uploads, ó, eu posso fazer upload de muitas coisas Aqui as outras cartas, enfim, outros jogos Recomendo vocês acompanhar aqui, ó Coisas do Moemão Mais cartas, o Elifas que dá aniversário tempo, Conkers, enfim O que, que eu faço para botar o bonequinho Aqui dentro dessa foto? Isso aqui é uma moldura Tá, pessoal? Então a gente só arrasta o bonequinho Pra cá, ele encaixa Ó, ah, mas eu quero botar um que não tem aqui Então eu vou aqui nos elementos, ó E procuro Esses aqui, ó Deixa eu mostrar certinho aqui, ó, quadros Vamos supor eu quero botar uma imagem quadrada quando você redimensionar aqui e bota a imagem, cai direto aqui dentro. Vamos no Pilot. Vamos colocar o JSON ali, ó. Vamos colocar o JSON ali. Olha ali o JSON. E como ele é PNG, ele já está sem fundo, ó. O JSON encaixa. A gente transforma ele. A gente pode mover. Ah, mas ele está na frente do texto, então a gente move um nível ele para trás. Move mais um nível ele para trás. Ó, pode ver que aqui o rush ela está atrapalhando. Vou apagar. um Delete. Vou mover ele para trás mais uma vez. Ó, tá tra... o logo está aqui atrapalhando redimensiona ele também, vamos mover para trás, aí ó, ficou atrás do texto, o Jason e o Conkers no Rush Royale, viu, e assim vocês podem trabalhar o texto, aqui ó, pode mudar aqui ó, Jason versus Conkers, tutorial, tutorial, dá para colocar uma série de coisas, recomendo ah, imagens PNG, né, com fundo Removido ajudam bastante Espero que vocês tenham curtido essa dica tiro curto aqui pra vocês ó. Temos muitos, muitos modelos Aqui é o um modelo, por exemplo, de tela final que eu vou usar Aqui é o um modelo de, de tela final Ele é ele permite o formato vídeo né? Aqui tá carregando aqui, vou dar um play Ele vai carregar, mas eu programei 25 segundos né? Que é o tempo de, de tela final para poder aparecer as coisas a Surgir, aparecer os canais parceiros E aqui brotar os videozinhos recomendados A gente dá um play, ó Aqui ele tá com a musiquinha padrão dele. Que é bem de leve, ó. É só um trechinho. Mas pra mim não me contempla. Então o que eu fiz? Eu baixei sem a música e no Cantasia eu editei. Certo? Espero que vocês tenham curtido mais uma diquinha. Muito obrigado por acompanhou até aqui, pessoal. Não esqueçam. Ó, tem uma infinidade de coisas que vocês podem fazer de miniaturas e recursos. Explorem, brinquem, certo? Já falei demais. Até a próxima.